À medida que o Exame Nacional do Ensino Médio se aproxima, aumentam a ansiedade e o nervosismo de muitos candidatos, o que é natural, já que o desempenho nessas provas pode definir o futuro profissional de muita gente. Por isso, por mais que o estudante tenha se preparado para o Enem, é essencial que ele tenha controle emocional para dar o melhor de si nesse momento. Júlia Targino é uma dessas pessoas que precisam lidar com ansiedade na hora das provas. Para realizar o sonho de cursar medicina veterinária, ela descobriu que a atividade física regular pode ser uma boa aliada contra o nervosismo. Desde que começou a pandemia, a minha só aumentou. Só que aí eu comecei a fazer exercício físico, mais pela que questão da saúde mental e de saúde física mesmo. Eu descobri que quando eu estou fazendo exercício, Dá uma relaxada, eu paro de pensar em tudo Então eu tenho que tirar pelo menos uns um 30 minutos para fazer um exercício E na hora da prova, o negócio é você Não se comparar com os outros Não é se os outros estão saindo Que você precisa sair, que já deu seu horário Assim, você tem que fazer O seu horário, então é você focar Saber o que funciona para você a ansiedade do candidato também pode estar relacionada a uma rotina exaustiva de estudos. A orientadora educacional Analice Fragoso explicou que o excesso de preparação pode prejudicar mais do que ajudar, especialmente na parte emocional. Por isso, ela recomenda que haja períodos de descanso, principalmente na véspera das provas. Então, que é aquele momento de descanso, aquele dia que antecede a avaliação eu tenho aquele momento de descanso para quê? Que é para o meu cérebro, né, para o meu cognitivo, assimilar tudo aquilo que eu aprendi né, nesse período de, de preparo. E por mais que o candidato cuide da saúde emocional, pode dar aquele famoso branco na hora de responder a alguma questão. A orientadora Ana Alice garante que, mesmo assim, é possível vencer o nervosismo e se recompor para continuar resolvendo a prova. O que, que a ansiedade causa? Né, ela causa um encurtamento ali na nossa respiração, então a gente acaba respirando menos, não levando a oxigenação necessária para o nosso cérebro. E é isso que acontece com a ansiedade. Então, quanto menos a gente respira, mais ansioso a gente fica. Então, respirar, né, fazer aquela respiração profunda, levar, encher os pulmões, ele ajuda muito a aliviar essa, essa tensão. Agora que você já sabe como melhorar os estudos para o Enem e lidar com a ansiedade, o próximo passo é entender o formato das provas. Amanhã, nós vamos aprender algumas dicas que podem ser úteis para ajudar a resolver as 180 questões de múltipla escolha. Esta reportagem teve produção de Dayana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal.